A, banda, a, banda, a tá, esquerda ou a direita? O, ah, o sarrafo no Renato Russo? Não. A esquerda ou a direita? Qual é banda? Ah, cara. Ah, eu falei do Renato, pô. Sou fanzaço dele, sempre fui, cara, mas pô, como pessoa. Ele era bem esquisito. É, você é. achava pra caralho, velho. Você achava a última bocha do pacote. Falei, eu acho que é, é, é difícil pra esses caras lidar com a fama, né? Não, é... não sei é nem se é por causa da né? fama. É. Acho que até antes da fama ele já era meio Meu babacão. É. O cara que era assim também era o Fred Mercury. Você achou o filme é, né? dele é lá? O Fred Mercury não, hum. se achava... Mas assim, eu acho que não tanto igual a esses caras, sei lá. Ele se achava pra caralho mesmo também o Fred Mercury, mas... Mano, você já viu aquela entrevista icônica lá com a Glória Maria? Qual? Que ah, aquela arregaço... tapa com o Fred Mercury? É. Nossa, dá dó dela, mano. E tava no começo de carreira ali, a coitada, velho. Nossa, ele humilha... Não, lembro, não Nossa, depois procurei. claro. Eu lembro Maria que ela entrevista ele, Manoel. mas eu não lembro o que que... Nossa, que rola, não. Nossa, ele humilha ah, ela. Gloria Maria? É Glória Maria? É, Glória Maria? É, né, a, a, repórter... negra, a negra. negra, é. Negra. A negra. É, então. Nossa, cara, dá dó, cara. Dá dó. Ele foi muito. Muito soberbo ali, muito rude, cara. Vira tudo bom, é, assim, né, Vira cara, santo Isso é, é verdade, viu? Igual, o cara é um filho o da puta. Vai pra igreja crente lá. Desconverge. Aqui ah, é. é mais o Bolsonaro, o desgraçado ganhou pela uma facada, né? Ah, não sei se é pela facada, mas sim. Mas entendo. ajudou. Acho. Entendo o que falou, você quis deu, dizer, deu uma sim. uma empurradinha. Virou <risos> tá uma dentro margem, do né? estômago. Ai, que é. e, Aliás, tem muita gente que acha que ele não tomou as facadas. é fake, né? É fake, é é eu, não... eu já ouvi algumas pessoas falando. Ah, tem gente que acha que a Terra é plana. É. Então, pra então, achar, moleque, tem gente que acha só. Essa, essa teoria pra mim não cola muito, porque pô, o cara foi pau da por facada ser, ou não. da Terra é plana? <risos> Da facada. Os dois. Bom, o cara foi pro Albert Einstein, Não foi, falou, cara, não é foi mentira, não. O, Os caras fizeram puta do, do marketing fudido em cima, óbvio, mas não, não foi mentira, não. Tomou é... facada assim. Tomou, tomou, tomou. Ah, eu, eu, eu acho que ele tomou uma facada assim. Ele tomou. Mas tá mas... ligado, tem gente que acha que não, né? Que sim, é, é não, sim. conspiração. Mas o que ajudou ele, na minha opinião. É porque ele não foi mais em nenhum debate, ele esquivou, então assim, e Exatamente. aquilo da facada ficou, puxa, olha, um bom homem tomou uma facada que querem tirar ele, é, né? É. Olha, uhum. o cara que veio contra o sistema, o PT na época, né? Boa, e aí homem. deu gás pra ele, né? Boa, foi, né? Assim, Boa. Ajudou, ajudou bem esse negócio dos debates também. A cara do Elson. Ele não participar dos debates. É, cara. Uhum.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 5 ah, reais tá. Reais. Não, não, no tá mercado, um pouco não, menos. Quatro, Acho quatro, tá... né? Eu fui hoje no mercado, não vi, mas deve estar uns 3 e pouco. Porque a Heineken tava R$ 4,40. Coca não chega a ser o mesmo preço da cerveja. Deve ser uns 3,40 é. a Coca por aí. A por, aí por aí, 3,40. Cara, lá em é 30 centavos de dólares, cara. cara se... Eu nunca me esqueço. Entrei no Carrefour, engradadinho de 6 latinhas, 2 dólares. É, não, Aí a pessoa fala assim, não, mas quanto que dá esse real? Eu falei, mas não, você não pode converter. dinheiro, pode, é, pode converter. sem dinheiros. É, Sem dinheiro. dinheiros. É, igual você, é você ir pro é Japão, que as tá coisas lá, lá é 5 mil ienes, 5 mil ienes é. é tipo 3 dólares, 4 dólares, estou né? dando um exemplo. Isso, isso. É. Sabe, é, não pode pensar, cara, senão você não faz nada nos países, cara. Não, aí é. converter já era, cara. Porque você tá lá, você ganha em dólar, você... O que é, você precisa fazer quando você vai, vai viajar é fazer... 30 centavos de real aqui. É, tem cópia. que fazer a conta tipo assim, ó, eu pretendo gastar 100 dólares por dia para comer, por exemplo. Uhum. E esquece, ah, mas 100 dólares é 500 reais. Esquece, filho. Esquece. 100 dólares. Esquece. Tô aqui esquece. me planejando para viajar para gastar 100 dólares por dia. Ponto. É, senão você não faz as coisas, mano. Então, faz mesmo. E eu fiz esse planejamento assim, igual o Elson falou aí. É, eu faço, eu, geralmente, eu, esse é um, um, um bom. 100 dólares, 100 euros, né? Dependendo de onde você vai, por dia pra comer é um, é um, é um bom um cálculo, valor é, porque... é um valor excelente. O valor é um excelente. valor excelente. Eu e ah, a minha ah, esposa, bom. né? É. Dá 50 dólares para cada um, né? Vamos dizer assim, né? Pro isso. dia inteiro. Dá meio o que. Vim, vamos pensar assim, 25 dólares no almoço, 25 dólares na janta. Vou brincar. Não, mas é isso aí mesmo, Mas aí você, você não faz isso. Você vai é. acabando comendo um negocinho, um dia você come um negocinho mais barato, outro dia você vai no restaurante, quer comer um negocinho à tarde, comer um, um, um doce. Então, 100 dólares ou 100 euros aí por dia, é, para quem quer viajar, não, não é também ser muquirana, né? né? Se você é mochileiro, 100 dólares por dia é pra caralho. Você vai gastar é. no máximo aí 15, 20, porque você vai comer pizza de um real, hambúrguer, Coisa que é barata, agora pra alguém que Cara, quer Mac, curtir, você paga 9 100 dólares, dólares é bom. refeição do Mac. Eu cheguei lá em São Francisco, é. tinha dia que era 1 um dólar no Burger King lá, o lanche do dia lá. Isso, eu comi, comi alguns um negócios assim, 2 dólares, 1 um dólar, um negócio assim, é. eu também comi também. Cara, sim surreal, assim, então, claro, você é mochileiro, você não tá com grana, tu vai comer porcaria lá, mas tu come é, a primeira né? vez que eu fui é que pra, é pra é Europa, eu, eu queria gastar em beber e não em comer. Então, tipo, eu lembro que eu, eu entrava lá nos lugar... É, de manhã, por exemplo, eu ia num lugar lá que eu achava, achei mó legal na Escócia, um dos primeiros países que eu fui, eles faziam tipo uns lanchinhos. Pãozinho, bacon e ovo. Cara, baratinho. Tipo, acho que <risos> duas libras, vai. Aí eu comia um <risos> desse de café da manhã, tomava um café expresso, que eu achei um lugar que vendia café lá, expresso mesmo, aí eu fiquei mó feliz. Falei, pô, mano, ainda bem, né? Não era aquela água de batata, né? Exato. Aí, é bom que lá na... na como é a Escócia, a Europa, eles têm um pouco, acho que essa cultura aí de... De europeu, conhecer as coisas boas, daí, café italiano, essas coisas, né? Então eles têm coisa uhum. boa. Mas eu lembro que o que eu queria gastar era pra beber, para ir nos lugares, né? Então eu lembro que eu, ia, eu fui num pub super famoso lá, na, acho que na Inglaterra também. E aí eu lembro que eu queria tomar as brejas. Aí eu comi tipo isso, um hambúrguer dos caras lá. Super bom, os caras fazendo lá, o hambúrguer deles mesmo. 5 libras ou 5 euros lá o hambúrguer. E todo o resto dos meus tipo, meus 30 euros é cerveja, tomando breja. E aí vai do que você quer, né? E aí acho que assim, agora que tu casado, Exato. tal, tu gosta de tomar uma breja, comer um negócio legal aí, uns 100, aí 100 dólares, 100 euros aí por dia, é um é, um, é uma boa quantidade aí para você gastar por é, dia aí para comer. Tá é, de boa, é. cara, dá tranquilo. Tem dia que igual, eu fui para para Bélgica, né? Acho que o primeiro dia que a gente chegou na Bélgica, a gente nem chegou a gastar 100, 100 dólares, 100 euros no caso. Porque a gente comeu batata frita no, no cone, né, que é famoso. Uhum. Uhum. Aí minha esposa foi lá e quis comer waffle, aí nós comemos waffle, que também é 2 euros, tipo, muito baratinho. Então a gente literalmente é, almoçou, acho que waffle e batata. Né? Aí, só que aí uhum. teve outro dia que eu fui num restaurante ferrado que eu queria ir. Que até eu falei no, no último vídeo com o que eu adoro comer coisa que é do mar em concha. Então eu comi uhum. marisco. É, a Bélgica é tradicional em fazer mariscada ao, ao vinho branco. Cara, eu comi um quilo, uhum. uma caldeirada de marisco. Ah, que delícia! E é caro, porque é um lugar, um restaurante famosão tal, pra comer marisco. Então um dia uhum. você gasta um pouco mais, um dia você gasta um pouco menos. Né? É, na média vai dar isso aí, Na média é isso aí. 100, né? aí. É isso mesmo. É, dá pra comer um, uma sobremesa, comer um negocinho à tarde. Chocolate bom, hein, cara? Eu fui pra Bélgica, ah, né? Então, chocolate ah, bom. Meu chocolate chocolate. Hein, meu? chocolate bom. É, não, mas aquele é bom, cara. Eu não lembro se de todos os pé dá pra ver, tem a... Dá pra ver a ilha de Alcatraz, não é? Eu lá fui lá. Vocês também? Eu, ah, você eu, foi lá na eu ilha? Eu fui lá, entrei na ilha, fiz o não, tour de lá dentro. De todos os dá para ver? Ou é de algum específico? Porque é desse que a gente foi, dava pra ver. Não, tá dá aí. pra ver. De todos dá pra ver ali. Todos, Ela né? fica lá no meio, né? Da Bahia. É verdade. Eu atravessei a ponte andando lá de São Francisco, a Golden Gate Bridge. Golden lá. Gate Bridge. Yeah. A Flávia não aí, queria tipo andar, assim, não. Cara. É muito longe, aquela final. não, vamos andando, é da hora. Mas se só o tempo tava bom, tava. tava. Uhum. Porque o dia que a gente tava frio, cara tava ventando, nem dava pra passar na ponte, nem se quisesse. Tava não. sol, mas tava frio, sabe? Aquele vento gelado, porra. Aí eu voltei é. lá no Big Bang, sabe? Um vento em cima daquela porra, véio. Meu Deus do céu, cara. Quase trinquei. <risos> Quando eu fui Nossa, pra Amsterdã, tava numa pegada dessa, velho Nossa Sério? Foi num parque lá Um vento, mano eu, Tipo, já tava... que tipo, no começo da primavera, então não era um clima ruim Só que assim, sol, vamos dizer assim Só que um vento, cara Um vento frio Você saía do hotel, e que a gente saía do hotel? Tava mó gostoso Aí pisar lá fora do hotel Puta, num frio E não porque tava gelado lá fora Porque batia um vento Nossa Senhora Gelato, a sua irmã cara. foi, né? Pra Amsterdã, A Carol? A fui Carol foi. Fui duas vezes, fui uma, foi uma solteiro cara. e fui uma casado. É um lugar lá. que eu tenho vontade de ir por causa das bikes, porque lá é, é só bike, né, sim, a galera sim. anda lá. Ah, né? Eu nem andei de bike não, mas assim, dá pra se alugar, tudo a mais. Se querer é, que... é por causa do Bolonha, ah. né, falei. Não. Não, dessas <risos> coisas mesmo. também não. <risos> Duas vezes, nenhuma das duas vezes fumei. Então, hum. oh, é, é mais barato comprar aqui, viu? Você precisa pegar avião pra fumar não. Nossa, é, é louco? Mais é barato comprar aqui o quê? É? Você comprar cocô com. Pra comprar cocô com erva é mais barato. Mangue, você viu, ó? pegando Claro. Ele, mas é, mangue, é mesmo, mangue, cara. Mano. É só você pegar e você é vê. Cavalo, né? Você nunca viu aqueles tablets que os caras mostram, que Aprendeu tanto escrito de maconha, Os tabletes. Isso aqui é maconha. Nunca, os caras nunca. Acho que quem trafica essas coisas, acho que nunca viu maconha na vida mesmo, porque nada a ver, mano. É lá, lá em Amsterdã não é barato não, viu? O que, você tá é falando que comprar maconha lá não é barato? Assim, lá é tudo liberado, ó, tem um milhão de tipos e tá? mas também não vai achando que você vai gastar 10 real lá e vai fumar maconha. Não é? Não. É, é em euro, né? E é primeiro em que euro, é também. em euro, segundo que não é... é euro, Não é, é? No mínimo, no mínimo ali, você vai gastar, sei lá, uns 20, 25 euros, que já é quase aí, agora Nossa. sei que traduzindo, já é sem conto, mas... Mas assim, estrangeiro, será que pode comprar assim? Todo mundo pode, pode, todo mundo pode. O pessoal vai lá pra ah, eu isso, eu lembro eu que eu tava... Eu é... tava uma vez Tem... lá. Primeira vez que eu fui. Específico? Bem, aí assim, o é... que, que é legal? Todo mundo acha que a é Amsterdã, a maconha é liberada. A maconha não é liberada, a é Amsterdã, a maconha é tolerada. Porque todo mundo que vai lá respeita. Ah, Ou seja, qualquer ponto, se os caras, por exemplo, se a polícia quiser encrencar, entrar num lugar lá e foder com a porra toda, a polícia pode. Só que a polícia lá é madura. Tem essa cultura, eles sabem que faz parte do turismo da cidade, tanto e vê as meninas no red light, quanto fumar maconha, e aí eu lembro que a primeira vez que eu fui é... tinha um alemão, você, no mesmo quarto que eu lá no, do hostel, eu tinha um papo com ele, eu falei, ah, tá. ele falou ah não, na, na Europa tem um negócio diferente de férias, você tem 30 dias para tirar no ano você escolhe o quanto você quer tirar, quando você quer tirar, então se o cara quiser pegar dois dias, ele pega aí esse cara falou que ele tava de férias, vamos dizer assim, ele pegou dois dias e ele veio da Alemanha pra Amsterdã pra fumar maconha. Então, Eita, a gente pare... é, ele pegou, acho que um dia, na verdade, ele pegou a sexta. Então ele tava indo a sexta, sábado, voltava domingo. Fala pra fumar maconha. Tá, mas eu falei, tem os locais específicos. Isso, aí tem os coffee shops. Você rua, não, não, não. Isso é preso mesmo. Tem o coffee uhum. shop, que é o lugar específico pra você fumar maconha. E não que o coffee shop, acho que não vende. Coffee shop é pra você fumar. Então você vai na... na... Desculpa, os coffee shops é pra você comprar. Eu acho. Aí tem um lugar que você pode fumar. Então você vai ver que tem lugares específicos que é só pra fumar maconha. É, é os lugares Sim. lá específicos. E, e é mó boa. uma regra também. Por exemplo, você tem, não pode tem. fumar e dirigir, por exemplo. Ah, não. Eu já não sei como deve é que é, mas deve ter. Nunca, nunca pensei nisso. Mas lá todo mundo tipo é igual o que ele falou. Rara, lá, não, mas é em Amsterdã, você raramente vê carro. O que você vê lá é, ah, tá. é transporte é buqueta, público, né? busão, bicicleta e Uber. Você não vê carro, é raro você ver carro lá. E até pela estrutura da cidade em si. Então, é muito bicicleta, busão, o bondinho deles lá, né? O train. Nossa, e você o... falou uma coisa aí, Sabe uma coisa que me, assust... me impressionou muito? Eu não vi a moto em, em São Francisco, moto. Você vê é que nem aqui, né? Você tá andando, é né? moto para cima, moto para baixo, moto.. É, as motos não... lá, na verdade, você só vê motona, né? Só... É, é, eu vi, rally, né? eu vi na claro. estrada, quando a gente foi fazer Isso. lá a costa, lá, aí tinha... e tem Titã. É porque é, quem tem não. moto em São Paulo é pra melhorar por causa tem do titã. trânsito, e é pra cortar trânsito. Então, se você tem um país que não é. tem tanto trânsito, que se flui bem, que tem uma boa engenharia rodoviária, né? Metroviária, não, não engenharia. Esqueci o nome, mas a engenharia rodoviária que faz as ruas. É de, tra... é, é de tra... né? engenharia de é. trânsito. trânsito. Isso, você tem uma boa engenharia de trânsito, você não precisa de moto. Porque tudo flui eu bem, né? Eu tava no terceiro dia e falei pra Flávia: Flávia, ah, você tá escutando? Não tem moto aqui, cara. Não tô escutando moto. Depende de é muito da cidade. É, né? Igual é pro Texas, cara. É raramente, raramente você via cabo. capacete, né? É. Não, é obrigatório, não é, obrigatório. é obrigatório. Você pode andar só de óculos lá, de raibanzão. Para não falar que eu não vi, acho que lá pros últimos dias eu vi um, um cara com uma raida grandona, assim, sabe? Essas motos de filme, assim. Ele tava andando no centro ali, São Francisco. Parecia um trator aquele escapamento do carro. Eu vi também é scooter, mas aí é para entrega. Ah, tá. Alguns têm aquelas scooterzinhas lá para fazer entrega, mas assim, para andar mesmo. Não sei isso. Não... E outra, o carro é muito barato, né? Isso é outra coisa também aqui, porque que é. a gente tem tanta moto no Brasil? Que é o que é, mas é acessível. Em né? Mas em conta. Mas em conta, não tinha dinheiro para comprar o carro. Você vai comprar um, com um golzinho? Quanto tá custando um golzinho? lá, cara propaganda de carro lá é muito barato, cara, esses civics aqui que os cara compra pelo 100 mil, ah, 120 mil, é, e é, 20 é, mil dólares é 20 mil dólares, cara, é coisa bizarra, e aí o cara paga barato, Ela é galão, né, você não compra litro de gasolina, é galão, né, é os galão, é, galão tem 5 é, é... litros, quanto tem um galão? 3 litros? É, acho que é 2,6 é é dois... é, 3,6 é, é é. eu sei que 3. não era assim. 5 litros, e é barato, cara. E assim, você põe gasolina e você vai andar um tempo com o carro. Não é que nem aqui. Você põe aqui, mas na esquina você, meu Deus, tá acabando a gasolina, né? É, é, é muita diferença, cara. Sei lá, né? Será que a gente e chega aí... nesse nível um dia? Cara, é uma coisa que é forte, muita gente aqui é que a gente tá falando do um câmbio, né, cara? É uma coisa ah, não que empobrece muito não, nosso que, país. E é, fode não, não é o câmbio, mundo, é imposto. Né, Imposto também. É imposto, não é câmbio, é imposto. Eu Pô, tava você vendo, viu, por, por que exemplo, o na Amazon, 15% aí, na, 15 na... É que é? Dividendos. dividendos. Dividendos agora dos acionistas era 20, ah. aí começou de diminuir para 15. Mas seu Jaime que eu falei que foi o cara que me ajudou aí, foi um puta coach na minha vida. Uma vez ele falou uma coisa que eu nunca esqueci assim cara, ó, o governo quando ele começa a falar de imposto, ele sempre tem uma tática, que vai ser assim e quando você ficar velho você vai lembrar disso que eu te falei mas eu vivo lembrando ele, assim, ó, ele vai vir e falar pra você sim que ele vai te meter um imposto de 30% em alguma coisa, assim, fala assim. aí você vai esbravejar aí 30% eu não aguento, 30% você tá louco, não sei o que lá, essa porra aí não passa no meu rabo não, 30% não vai, aí sabendo disso já, a tática é o seguinte vai ser 15% aí você para e fala assim, puta, 15 eu já aguento no meu rabo, não, beleza 15 beleza, 15% aí você fica mais tranquilo, sabe, e ele falou que eu tudo não. na vida é assim, os caras vão lá e falam que vai ser um preço, aí você esperneia não sei o que lá, aí ele baixa aí você ah, aí aí aguenta é é. o dólar assim, em si, cara. o câmbio em si não é ruim eu tava vendo umas coisas para comprar na, no Ebay por exemplo, um tempo atrás não tava hum. caro, o problema é que para vir para cá custa mais caro o imposto e o, o frete do que realmente o preço do bagulho. Mas não janta Coisa que é 20, do, assim, 20 dólares. Coisa que é 20 dólares, por exemplo, não dava pra comprar. Porque aí dava mais que 50 quando botava o frete. Ah, e aí, aí entrava o ICMS. É é. Então assim, é o ICMS não conta. é o, o imposto, né? Mano, é assim, imposto é. é foda, cara. O que pode é imposto nessas horas aí? É. Não, isso eu, com certeza muito E bom. assim, eu entendo que assim, deveria ter imposto pra se você quer comprar lote. Você é um cara, filha da puta, que quer ir lá, lá no Paraguai, lá nos Estados Unidos, comprar um monte de coisa, trazer pra cá e vender. Agora, mano, deixa aberto até uns 200 dólares pra quem quiser comprar coisa. Tipo, eu queria comprar um negócio que custa 100 dólares. É um, é pra mim. Sabe, devia ter uma regra que não olhasse o preço, que olhasse a unidade. Porra, o cara comprou um. Tá bom, não tem imposto. Mano... Acabou. Tá não, o cara tá comprando 100. Ah, pera aí, filhão. não tá comprando né? pra você, você tá comprando pra vender aqui no Brasil, então toma imposto. Aí eu até entendo. Aí é isso que eu fico puto, sabe? Podia ser um esquema muito mais fácil. Mas, mas os caras querem ganhar dinheiro, né? Os caras tão ganhando dinheiro a rodo. É, é, é, é recorde, Eu fico tributação, a tributação, hein? Essa semana ah, é bateu o recorde de tributação. É, arrecadação. arrecadação é arrecadação. É arrecadação. É. E tá ruim, hein? Mas vamos falar então de coisa boa agora. Fala Stop pra time. mim aí. Você gosta aí, André, do bom jovem? Ou você uhum. prefere o mal jovem? Nossa, que piada desgraçada. De bom jovem, velho. Bom jovem é legal. Eu gosto dos memes. Então. Bom jovem. Eu falei, então, eu falei bon do bom jovem no vídeo do React lá. Falei uhum. que o cara era é uma missão de Michael falei, Jackson Michael com o bom jovem. <risos> A minha esposa falou assim, mas coitado do Bom Jovem, tão bonito esse cara. O Bom Jovem é, bon é um velho bonito, cara. Ele tá velho, mas tá um velho bonito. O Bom Jovem é. é todo filantrópico, né? Cara, ele, ele tem um restaurante. É, ele tem um restaurante que você. Restaurante é que que você... Que você quer. Tipo isso. E ele vai lá, ele é. Serve. serve. É muito legal, Sim, ele, ele me dá o um exemplo. Ele vai lá, é, é o Instituto Bom Jovem, um negócio assim. Isso. Eu achei legal Onde pra caralho, é esse velho. esse restaurante aí. Ah, não vou lembrar, não, mas ele... Ah, não, é dos é... Estados Unidos, é dos Estados Unidos. Estados Unidos. E assim, ele mesmo que serve, ele vai lá, serve, ele participa ele, do Ele serve, do bagulho, mesas lá. E você vai e paga o quanto você puder. E aí tudo que você paga, ele reverte pro próprio negócio que falta, ele põe no bolso dele. Legal pra caralho, né, velho? Cara, um cara que tem uma puta fama, assim, também de ser gente fina é o Ken Reeves, né? Também, tem o Ken, Ken Reeves, ele... Várias matérias dele. Ele deu, ele deu uma moto, se eu não me engano... Não lembro se foi pro elenco do Matrix inteiro, ou um carro. Assim, eu não sei se uhum. foi do Matrix, algum desse filme dele que ele fez esses grandes, ele doou pro, pro elenco inteiro dele. Ele pegou uma parte da grana dele que ele ganhou no Matrix, ou no outro, nesse algum filme dele mais top aí também. E acho que, não sei uhum. se ele deu uma moto pra cada um, pra agradecer o, o pessoal que tava, que era o, tipo, o, o cover, cover, não, o, o dublê dele, uhum. a equipe de filmagem, sabe? Falam que ele é um cara, tem um, tipo, super Tem um vídeo boa. dele que viralizou, ele tá... Não sei se ele tá dentro do ônibus ou dentro do metrô. Uhum. E aí ele tá sentado, né, normal. E aí é, tomando o metrozão, a senhora, né? Ele levanta e dá o Ele levanta. Ele vê que ninguém... Ele olha uma senhora, ninguém... Ele, tipo, ele é. olha assim e fala, porra, ele levanta. Não, por favor. É, básica é sentar? Eu falo, quero. Então, tá senta aqui. Senta aqui, o cara é... Ah, tem que oh, dar um então, exemplo, né? É um, gente... c... um ato de cidadania, uma coisa que qualquer um de nós faríamos, ah, né? Mais quanta gente você vê tá... no busão que o cara Falou. finge que tá dormindo só pra não dar lugar? <risos> já, vi é clássica, vez, né? já vi várias vezes, mano. Eu, eu dormia, mas não, eu não fingia, não. Eu dormia, ah, não, quando eu, não eu dormia, não dormia no era. busão também, assim, se alguém uma vez já me viu no busão dormindo, achou que o cara fingiu, não, eu durmo mesmo, tá? Eu durmo no busão eu mesmo dormia, de não. boa, babando até. Oh, cara, eu não sei do... se com vocês era assim, mas eu, eu dormia e eu acordava no meu ponto, cara. É, uma cara, vez, eu, uma vezes... vez eu passei do ponto. Uma vez que eu tava Caramba. indo pra escola, eu passei não, do ponto. Uma vez Aí nunca você mais, mais... nunca mais dormia. Assim, era um batata, lá, eu acordava certinho. Das vezes eu, eu acordava. Eu, no também. Ponto. Meu eu cara, também. Eu dormia isso, direto velho, no busão. Nossa, deitava ali no ó, busão. Ó, eu vi aqui, ó, o restaurante do Bom Jovem em New Jersey chama Soul Kitchen. Soul Kitchen. Soul Kitchen. E New Jersey, cara. E o cara é mó... E ele serve mesa lá é mesmo, cara. O cara é... Legal, né? Não, é lá né? do busão, também vocês já caíram do, do banco do busão. E do banco do busão? Como assim? Como assim cair? Tipo, o ônibus faz uma curva, você cai? Não. Você tá não. Dormindo, você cai? Eu já. Não. Como assim, velho? Conta ah, aí. tava dormindo, é? dormindo lá, o busão fez uma curva, eu caí, <risos> cara, do banco. Que situa, hein, mano? Eu já, mano, e quando já, você senta já, no eu já, peguei, final? Eu encostei na pessoa do lado, assim, cara. Ah, isso, ah, é, isso é, é clássico. Classe, isso isso é é e quando você mano. senta no final do busão, é minha, cara, cara. Desculpa, e você pega um busão que tá. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, Uma vez eu, eu peguei só, um busão lá, lá, lá, lá. que tava virado no giraia, velho. Eu tava lá no fundo. Hum. O busão passava na zombada, dava aqueles pulos que batia a bola naquele banco duro do busão. Cheguei com a bunda doendo em casa, velho, de tanto que o pulava, aqui, cara pulava, cara. Tava aquelas quicadas aquela que bat, quase batia a cabeça, mas, mano, voltava no banco eu do Eu odiava ir lá ah. pro fundo, lá, porque tá essas quicadas aí, é, cara. É, eu gostava batia, de sentar tá no pulava, meio. Você pulava assim, cara. Mas é para é daqueles buzão que não tem estofado no banco. É, no banco. é lembra aqueles As... buzão que tinha estofado? Estofado, mas o, o público né? Sofado, não, nem, e aí cara. o busão tava virando no girai, aquele cara que vai ah, no pau, dia, passando as lombadas. Já, né? não, não ele não tem mais busão com passo. aqueles com aqueles de plástico mais, tem? Não sei. Faz tanto tem tempo que, que eu não mundial, pego o busão? Cara. Acho que tem ainda um outro. Acho deve que ter, que ter, deve ter, né? Ainda mais aquele busão falei, que é, falei, é legal, assim, né? Eu na frente do, do cobrador, cara. né acordei assustado assim, que dando risada falou, não, fica sossegado, sempre acontece. com pressa. Pra você que é mais novo e está ouvindo, cobrador é que antigamente tinha um cobrador e o motorista, tá? Ah, é verdade. Agora só tem o um é motorista. Isso, Isso é raro, é mas, mas aí, sempre aí. acontece, né? Isso é raro, mas sempre acontece. Isso é raro, <risos> Isso é raro sempre... Z aí não conhece. Ah, cara. é, não conhece, né? Não agora tem, mas é nem tem mais agora cobrador é só... no mais o busão, acho que é o motorista mesmo. É, cara, acho que é só o motorista é, mesmo. Agora, todo né? mundo agora tem. É o um cartão, é, né? O que bom, o passe. passe, né? E raramente agora você paga o, o cara, mas antigamente você tinha o cobrador, né? Aí eu lembro que. Uma vez eu tô precisava de, de busão pro banco, já não tinha mais cobrador, aí você pagava direto pro motorista. Aí o motorista Sim. foda lá, mano. Cara, aqui, né? E só aqui pra você, ó. Cara, falei, você da puta vai bater o busão, mano. Foda. <risos> Tenso. Foda, né, cara? É, eu acho que o cartão melhorou bem, né? Cara, Sim. Mas... Mais rápido, só mais fácil, cartão, né? Facilitou muito, negócio de ter cartão, hein? Será que não existe mais cobrador mesmo, cara? Não tem mais não, cara. Nossa. Assim, cara. Deve, algum busão deve ter, mas a, a, a, as últimas vezes que eu peguei busão, não me lembro de ter cobrador mais não. E nem uma época que tentaram acabar com o frentista também de posto, não deixaram, né? Voltou atrás. Ele ficou um tempo sem. Cara, eu vi brasileiro um brasileiro vídeo... O é brasileiro é preguiçoso pra essas coisas. Você acha que o brasileiro não, vai, vai lá e ele entrar, vai querer botar é. o seu tem, próprio... Tem um negócio aí é por trás, sabia? Não. Tem um, um vídeo do, do Mamãe Falei Lá, do Arthur Bal Ah, sei. Ele explica isso aí, cara. Diz que é o próprio sindicato da patronal dos postos de gasolina que não quer que tire os cobradores e tem alguma coisa de imposto. Tem, tem um rolo aí. é eu, eu vou ver se eu acho a mão do que Eu acho que é assim, porque é brasileiro mais... é preguiçoso. Eu não vejo brasileiro indo na própria bomba pagando lá no lugar, voltando, botando gasolina e saindo, eu não vejo, o brasileiro é preguiçoso é que mano. o brasileiro ele tem a mania de ser servido é né? esse histórico então. né? é, gosta de ser servido né? eu eu não gosto, particularmente tem uma pessoa, sabe, eu já me sinto não sei, eu cara, eu né? eu, eu, não, me gosto. Sinto... É, eu não gosto pra algumas coisas eu gosto ó, quer uma, quer uma, uma lá, lá, eu gosto Para mim uma situação sempre constrangedora é assim, ó, você vai no restaurante Aí você pede um vinho, hum. aí vem o garçom, tira a roda, aí põe no copo, aí você tem que fazer aquele ritual, ah. fingindo que você... Aí você fala, tá bom, tipo... Cara, você nunca eu acho... pegou um vinho azedo? Você nunca pegou um vinho que tava ruim? Nunca. Já... Caralho, mas... Você já pegou? Cara, ah, não, nunca... eu não me lembro de ter pego nenhum vinho, mas acho que minha cunhada e o meu cunhado baixo da minha esposa já chegaram a pegar um que tava zoado. Aí ele falou, ó, oh, não tá bom. Por isso que eles fazem isso mesmo. Pô, você tá comprando ah, um vinho, não é uma coisa fui, barata. Cara. Mas se você pegar, óbvio, né? Você também não vai pegar, então vai falar, ah, você ruim. O cara depois vai, ele também vai... Já que está falando, pera aí, deixa eu ver, aí também vai olhar. Mas, pô, você tá pagando vinho, não é uma coisa, não é uma Coca-Cola. Então se o vinho não tiver bom, não tiver passado, tal, ele, ele, eles devolvem. Por isso que eles pedem para você... Uma coisa é você para que não gostou Aí, Desculpa, brincadeira, pau no seu cu Não é para isso que ele pede para você ver Ele pede para ver se você Não, tem, não teve algum problema cara, Se ele não vem de Alguma treta Eu não lembro cara, não, é, não, não, não, mas, não sou nós não É isso que, é é que, que eu, é, é, eu falo, eu, eu nunca peguei Porque talvez eu já peguei e nem sabia Tomei, eu vi e falei, é uva fermentada Que delícia, né Mas assim quem toma é. mesmo vinho mesmo, eles fazem isso pra você ver e você ver se ele não tem algum problema, se não estragou, se não tem alguma coisa errada mesmo. Tem sentido o que você tá falando. É, tem não sentido. é uma Coca-Cola, né, velho? Não, é não é barato, né? Exato. Qualquer garrafinha aí vai sair o quê? 300 conto? Não, tá louco? Tá louco, ah, tá louco Adriano? 60, ah, 70 conto, de você de... compra um vinho 40 bom, reais, hein? É, no restaurante de... é um 60 conto, é um vinho bom, falei. Ah, tá, não é uma Coca-Cola, não é 5 conto. Então os caras, eles, pô, eles te levam. Mas não precisa fazer um ritual. É, é assim, um, ó, um vinho ritual. que você é no mercado se apaga 30, que pô, já é um vinho bom. O que você falou? Não, entendi. Não, não precisa fazer o um ritual. É assim. Dá aquela cheirada. Não, né? faz... É. faz aquele negócio lá, sei lá. E... Põe o ah, um dedo assim, né? Tá do meu agrado. Tá bom Mas pra você ver isso mesmo. E assim, ô André, nem é pelo gosto. É pelo, pelo, eu, pelo cheiro mesmo, você fala, já cara, pega. Desce essa porra aí que eu vou tomar, mano. ah mas... Normal, é, então a, minha, a minha, a minha é. esposa falava um negócio que ela ficava brava, como a sociedade é muito machista, com umas coisas inconscientes e nem percebe, né? Quando você tá no não restaurante homem, né? e mulher. pede o vinho, eles geralmente dão uma taça pro homem, cara. Sério? Tipo, não... é... é, sempre pro homem, sempre. Pro homem. É, a minha esposa fala, que porra, que mano. Cara, se a mulher for depender de mim pra avaliar o vinho, tá fudido. Mas é engraçado, não, né? Porque o... ele serve o homem primeiro. O homem vai fazer assim, ele vai botar na boca cuspir de volta, tá bom, pode ser tá bom não vai tomar eu gostava de um lugar aqui no aqui na, no Shopping caneca era o o como é que era o nome ali? eu não sei se ainda tem lá, eu fui lá hoje até agora eu já fui no shopping, ó, depois de meses aí sem sair, tô com segunda dose, eu fui no shopping lá fui no kamikado, gastei uma grana <risos> aí e... eu fui, fui Lama, lá no Empório, né? comprei umas coisas legais no Empório lá de bebida, eu comprei um, um rum Havana Aí a gente passou ali em frente, eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um restaurante ali que ele deixa você levar a sua... É o, acho que é North, North. Ele deixa você levar a sua própria vinho se você quiser. Então é bem legal. legal. E ele não, ele não cobra bolha que eles falam, né? Que ele não vai te cobrar porque você levou o seu vinho. Então é legal, às vezes uhum. você quer tomar um vinho que você curte, que você acha que é bom, que não tem lá. Você pode comprar o vinho e levar lá e os caras te atendem super bem. Eles pegam o vinho, põem num balde de gelo pra... pra eles até perguntam, você quer que eu Toma. deixe pra, pra climatizar? Eu acho isso muito legal, sabe? Tipo. E... Além deles terem os vinhos ah, bons, né? É, Diretamente eu, é... eu compro a deles, mas é legal é, pra caralho isso, isso. Pra mim é foco no cliente, né? Então, Exato, tá, você quer tomar o seu vinho? É. Exato. eles não cobram, não cobram a rolha, né? Eu acho muito legal isso. Porque você pode mas levar um vinho... Mas tem lugar que cobra a rolha que você vai lá é. tomar isso. É, o é, que eu cobrar ah, a tá. rolha? É tipo assim, ah, você quer, aqui tem os nossos vinhos. É. Você quer tomar um vinho, eu deixo. Só que é 50 reais pra você tomar o seu vinho. Caracas. Então eles te cobram uma taxa. E é normal, Eita, tá, Adriana? É normal, porque para incentivar você comprar o vinho, o vinho dos caras, né? Não você trazer o seu. Não. Mas esse lugar eu acho bem legal. Assim, eu sempre quando eu vou lá eu compro deles, porque eles têm tanto vinho bom também. Mas uma Eita. vez eu lembro que a minha esposa queria tomar um específico, que ela queria experimentar. Pô, esse vinho aqui, meu irmão falou que era mó bom. Aí a gente comprou e viu que podia levar. E a gente falou, pô, vamos, a gente chamou boa comida ali, né? Eles têm um antepasto e umas pizzas muito boas. Eles fazem um pouco de tudo, eles têm uma pizza na lenha lá, no, no, no fogão, no forno a lenha deles. Aí nós vamos lá pedir uma pizza, pedir um antepasto, e levamos esse vinho, e boa, tipo, aí o cara vem, super solícito, ah, vou botar... vocês vão tomar agora? Eu posso pôr pra climatizar um pouco? Ele leva, deixa na, no, na adega, traz de volta na, no gelo, acho que isso é o que a gente falou, né? Pensar no cliente, cara. É, né? é tipo, às vezes você assim... quer levar um vinho, assim, não é que você não não quer comprar da, da casa, mas eles quer tomar um vinho específico, algo específico que não tem lá, uhum. né? E o negócio também é caro. Não, é, beleza, eu vou lá, eu quero tomar o vinho lá que tem Dificilmente, lá. Dificilmente você Hoje também não vai, não quero, quero não vai tomar, consumir lá, comprar. né, cara? difícil é, você, você, então, vai é, vai você vai consumir. É, é legal isso, é, eu acho é, legal. Também. É diferente, por exemplo, de balada, né? Que o negócio da balada não é a entrada, é você beber. É bebê, então, eles não vão deixar serve pra garpa de pódio,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 exatamente você um... já entra chapado não sei se você já viu Adriano tem um lugar aqui no é em São Paulo mundo. chama Sky Bar você já chegou aí nesse lugar não é bem legal fica no final da Brigadeiro ele é no topo de um hotel é um hotel fudido no topo do hotel é, tem uma tipo uma aquelas piscinas é, que é borda infinita assim sabe da ah, sei. negócio e aí no, na cobertura aí tem um monte de guarda-sol com mesinhas um DJzinho um restaurante na parte de coberta, e aí de noite eles fecham pra fazer balada. Mano, e é caro. Assim, você vai comer um temaki ela é até me expostei a história do temaki mais caro da vida dela. É tipo, é gostoso, é, mas, mano, tipo, 50 conto um temaki sabe? 30 conto uma cerveja. E aí, ah. esse lugar, por exemplo, eu fui uma vez com acho que quatro amigos meus, ou cinco, eu, tava, eu e mais quatro amigos. Acho que a gente fechou uma garrafa de Chivas 12 anos.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 E como é que, qual é que os dois processos? Tem dois pontos que eu não lembro que é dentro de um mês aí. É a maturação e mais um outro processo. Um mês no mínimo para você fazer a cerveja. É. Mas aí, aí, aí teu ponto tem o ponto que demora, né? Um mês no mínimo para fazer cerveja, né? Mas assim, não é. é. Eu não achei difícil. É que tem uns detalhezinhos que se você não é, for esperto, ficou. A gente fez a cerveja, levamos na festa de família, na, na fazenda levamos numa festa de família que uma mesmo. vez lá, foi eu e meu primo que fizemos aí a gente fez e levou, ficou boa a gente fez uma APA, né que é American Pale Ale, ficou boa pra caramba, cara cara, foi na, foi na faculdade certinho. lá lá em Lorena tem um outro departamento de bioquímica, né e lá eles tem uma, uma mini cervejaria da hora, talvez a gente fez um de torraço, os caras levaram dois barril Gostoso, mano. De, de cerveja, só que o teor alcoólico da cerveja era de 15%. Caralho, dá, dá um grau da porra. Eu já tomei cara, nós, cerveja, nós acho que de... louco com a cerveja, né? Eu tomei cerveja já de, que de que acho que problema. 2%. E tomei cerveja já de... eu assim, não manhã era 39 ou 40 e poucos por cento. Só que essa é, de 40 e é poucos por cento, né? você não toma tipo um é copo. Pinga, né? Isso aí é pinga, mano. É, você chace. não toma um copo, ele te...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 Aí, beleza, você faz, saiu lá o pozinho branco e tal, aí você tinha que filtrar. Aí filtrou, ficou lá no, no filtro lá, sei lá, é, 20mg, coisa assim. Aí tinha um maluco lá que tava com dor de cabeça, ele catou a colherzinha e palpa Não, dentro. velho, 20 miligramas é grama pra caralho. Não, às vezes ele botou as 20 mas ele catou a colherzinha e mandou pra Nossa, professor, velho. louca com ele, mano. Nossa, Esse a tipo galera de é retardada. Nada Acontece, é, às vezes, de, de... explosão nunca teve, né? Porque a gente já sempre trabalhou com reagente, sim, que não era explosivo, até por questão de segurança mesmo. Mas que eu lembro assim de, de merda por só isso aí, tomar um AS, coisinha. Tomar uma dose de AS para dar pro cavalo, né? Tipo, dá pra dar pro cavalo a dose de A.S., o cara pegou é. na colher. Na, <risos> curava a dor que de mesmo. cabeça dá três negros ali com essa colher. Uma coisa que eu lembro bem, toda vez que a gente tinha que mexer com, trabalhar lá com é, H2S, né, que é o ácido sulfídrico, cara, é um fedor, meu. É, Ele cheira é, mal, um né? Podre, É, um fedor de ovo podre, assim, mas em PC, o laboratório. Cê... Qualquer... Oh, você já fez aula de canto? Eu, aqui no, eu, vem aqui no canto que eu vou te eu dar uma como... aula. Não, que você fala o seguinte, cara, é... Cantar você tem que nascer com o dom.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 Que dom é quando não, mas você eu digo, tem mais oportunidade. No dom é você cair no gosto popular. As pessoas gostem da sua voz. Ah, gosto popular não significa que você seja bom. Tem a um gente que gosta de Pablo Vittar, Anitta. Esses é. cara não canta merda é. nenhuma, entendeu? Esse funkeiro aí. Nada contra o artista, é. né? Artista ou artista, puta... Pablo Pitá. Não, voz. Eles não são tá... puta não, de uns artistas cara... mesmo. É... Artistas, cara. são na mas... assim, Há dois caras que eu acho que canta super afinado, mas eu não acho feia a voz deles. É o Maurício Matari e o Rodrigo Faro. Nossa, os caras tentaram tá, emplacar né? como cantor. Ah, não, mas não. os caras cantam afinado, cara. Eu não Sim, sei mas aí, mas, assim, é, é, mas assim, não adianta né? ser bom, Adriano. Meio musical não, não é, Adriano. é meio musical, é oh, André. Meio musical não, não tem a ver com você ser bom, cara.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 Dá dois Aliás, nomes eu aí cara, fica, gente ah, nem é lembra que o Adriano, o primeiro nome dele é Paulo já é, então é, nem eu lembro com às isso. vezes, o então, Elcio porque... me lembra às vezes <risos> Por que tira? Por que que põe Paulo na porra do nome sem te chamar de Adriano? É, eu odeio isso vou porra desse nome aí, cara O Pinho, beleza, porque trabalho. é sobrenome, né? A gente tá acostumado a chamar ele pelo sobrenome, agora Adriano não é ah, sobrenome Ah, mas o Adriano tá bem ainda, né? Ah, você pai é chama Elcio, Elcio, né? Como é que era, cara, também? Elcio É ruim, não é? é Elcio Ah, Elcio? É, só que na minha casa, da minha avó, também o Elcinho é o meu tio, porque o meu avô chamava Elcio Acordando a minha avó, não. Elcinho é eu e meu tio Só que aí a gente já acostumou, né? Eu sei quando alguém tá falando com meu, do meu tio Meu tio, tio eu, também eu, chama Elcio? Com H Ah, tá Porque o meu avô chamava... Cara, cara. O avô, o pai da minha mãe, chamava Elcio Puta, então foi O meu avô, pai da minha mãe, teve o meu tio Que é o irmão da minha mãe, que é Elcio também então. Aí minha mãe foi lá e conheceu um Elcio Casou com ele E teve eu com o nossa, Elcio Nossa, cara vé... Ai, Nossa, mano só Elcio nessa porra. Eu achei que isso era por parte do seu, do seu pai, essa história aí. O meu avô, pai da minha mãe, chamava Elcio. Mano. E o irmão da minha mãe chamava Elcio. Aí minha mãe foi lá e casou com um cara chamado Elcio. Caralhos, mano. Imagina quando sua mãe foi apresentar o pai, o seu pai lá. Elcio. Ah, o... O meu avô já tinha morrido nessa época. Ah, que merda, mano. Puts. Mas o meu tio já, meu tio tava lá, né? Aí... Ia Vai... ser inusitado, hein, cara? A situação inusitada. Aí é, o meu avô e meu tio é com H, eu e meu pai é sem H, só aí mesmo. É porque de outra família, né, veio de outro jeito, né? Mas o cer... tem certo com H, sem H ou não? Não, é igual o Michael, Jack... Michael, tem 50 mil formas de escrever. Eu, <risos> eu, eu lembro que o moleque era o, o aí você é Vera... Michael, não, e o Michel.